Bem-vindo. Nessa aula do Nuke, eu vou mostrar para você a interface. A primeira coisa que a gente precisa conhecer do Nuke é que ele tem essa interface cinza e ela é comum, essa, essa cor, justamente para não interferir muito nos olhos e também para não interferir muito na imagem que você está trabalhando. Outra coisa importante de saber é que, por exemplo, o Nuke, como eu já falei, ele é... Baseado em nodes, ou seja, baseada nesses comandozinhos que a gente tem por aqui e para visualizar, visualizar qualquer imagem eu preciso de um viewer esse viewer eu posso pegar por aqui selecionando o viewer ou simplesmente posso clicar aqui embaixo, onde está escrito node graph o número 1, por exemplo no número 1 então eu crio um viewer o viewer ele vem com um tamanho padrão e depois eu vou falar sobre isso mas o que eu preciso saber então que é muito importante, principalmente para quem está começando com ele, é que os, os menus deles, os menus dele, é, são contextuais. Então acontece o seguinte: se eu estou aqui no Node Graph, por exemplo, e aperto a letra S no meu teclado, eu vejo Project Settings, ou seja, a configuração do meu projeto. Então eu tenho, por exemplo, aqui o frame range, né, a duração e os quadros por segundo e o formato. Se eu estou no meu Viewer e aperto a mesma letra S, eu vejo, por exemplo, a configuração do meu Viewer, que é uma coisa bem mais complexa. Então, eu já deixo já claro que o Viewer vai ter um vídeo separado só para ele, devido justamente à complexidade. Mas, voltando para cá, então, eu preciso falar primeiro sobre o File. Então, esse menu superior aqui de cima, a primeira coisa que eu tenho é o menu File, ou seja, o menu Arquivo, né, em português onde eu posso criar uma composição nova, posso abrir uma composição que já existe, posso salvar, obviamente, e também posso importar. importante saber é, abrir uma composição significa abrir um arquivo NUC. Inserir uma composição significa abrir uma composição NUC e jogar dentro de outra já existente. Então isso é uma diferença boa de saber. Outra coisa é realmente como criar aqui, como executar um script, e aqui uma informação genérica que a gente tem sobre, o, sobre o, a informação do projeto que você está usando. Então, por exemplo, aqui está dizendo que eu tenho 19 canais em uso e 1.000 canais sobrando. Depois eu tenho o menu Edit. O menu Edit é um menu relativamente simples, ao mesmo tempo complexo, onde eu posso copiar e colar as coisas. Todos os atalhos estão aqui. Então é importante você, com o tempo, ir lembrando, decorando esses atalhos. Uma função que tem muito, também muito interessante é de clonar os nodes. Eu tenho aqui dentro o um menu também de node, onde eu posso fazer várias operações com ele. Também é importante você, aos poucos, ir conhecendo cada uma delas. Eu também posso, por exemplo, mostrar ou não as, as, as setas de expressão, o que às vezes pode atrapalhar, às vezes pode não atrapalhar, não atrapalhar tanto. E, de novo, aquele S que eu falei já aqui, que é a configuração do teu projeto. O workspace, como o nome diz é onde você vai poder configurar, é, é, armazenar essa, essa área de trabalho. Então, se você cria um layout, ou seja, se você organiza as suas áreas de trabalho dessa forma, você pode ter isso salvo como workspace, ou você pode, então, usar um dos já pré-definidos. Esse que eu estou usando é o layout 1. Se eu pegar, por exemplo, aqui o, os, o layout scripting, você vai ver que a tela dele é bem diferente. Então essa é a tela do scripting. Se eu vier para a tela animation, por exemplo, ele muda a minha tela completamente. Então se eu voltar para a tela 1, para o layout 1. Então no layout 1 é isso que eu tenho aqui disponível para mim. Então deixa eu diminuir um pouquinho de novo. Vamos continuar. Como eu falei já, o meu viewer, esse menu aqui é muito simples, mas o viewer em si é complexo. Então aqui o máximo que eu vou fazer é criar um novo viewer então eu vou criar aqui um novo Viewer, então eu posso ter quantos desse aqui eu precisar dentro de um certo limite, obviamente, que isso envolve memória, placa gráfica e por aí vai e eu também posso fazer essa conexão entre lado A e lado B que depois eu vou falar disso aqui já também eu tenho a janela de render, aí eu tenho a opção de fazer render em proxy eu fazer o render em, do Node normal e também fazer o que eles chamam de flipbook eu tenho depois da janela de caching, onde você vai poder principalmente aqui limpar os caches, porque com o tempo ele vai acumulando e vai ficando pesado a tua máquina, vai ocupando espaço. Eu tenho o help, que é muito útil, porque você pode, por exemplo, pegar a documentação, mas uma coisa também legal de saber é que, por exemplo, se eu tenho um node aqui e tenho ele aberto, eu posso clicar nessa, nessa interrogação que tem aqui dentro e vai me levar para a página da Foundry, onde tem o help exclusivo, específico desse node que eu solicitei ajuda. Por último aqui, como eu tenho também tenho o Mari instalado nessa máquina, ele me cria esse menu do Mari e via, usando programação, eu posso criar outros menus dentro também dessa minha interface aqui em cima. A segunda coisa que a gente precisa ver então são esses painéis. Então, esses painéis que ficam jogados por aqui pela interface, eles também são customizáveis. Então aqui, como você pode ver, eu tenho dois viewers, eu vou jogar um deles fora, então você vê que quando eu fechei lá ficou só um deles. Se eu jogasse isso aqui fora, eu falei com a minha tela vazia. Com a tela vazia, talvez fique mais fácil de entender. Eu também vou jogar isso aqui fora. E por exemplo, se eu quiser botar o meu NodeGraph para cá, que é o que você tem visto nas outras, ah, nos outros vídeos que eu tenho publicado, é simplesmente isso, clicar e arrastar, ou então vir aqui e fechar. Se eu não precisar mais desse, desse campo aqui embaixo, eu posso clicar no meu botão direito, pedir aqui, por exemplo, um close pane, ele vai fechar. Se eu quiser fechar, por exemplo, de scripting, que eu não estou usando ele, fecho também. Se eu quiser deixar o de propriedade flutuando, por exemplo, eu tenho a opção aqui de flutuar ele. Então ele fica flutuante, e eu posso, por exemplo, trabalhar com duas coisas, meio que ocupando o mesmo espaço, e simplesmente alternando qual eu preciso. Se eu precisar voltar com ele para cá, eu venho e faço um docking dele ali dentro. Também posso subdividir essas janelas eu posso configurar de novo. Se eu tiver qualquer problema com isso aqui, aí, de novo, né, eu posso salvar esse workspace com essa configuração que eu fiz, e se eu quiser voltar ao original, ele sabe que eu estou no meu layout 1, se eu der um reset, ele volta àquela configuração é, inicial. Então repara que voltou aqui como estava antes. Eu vou deixar meu viewer aqui de novo, que provavelmente eu vou precisar dele. E essa configuração também é, pode ser configurada também via script, ok? Você também pode fazer isso, customizar e distribuir esse arquivo entre várias máquinas, salvar na internet, para você ter um backup disso. É bem tranquilo. A gente depois vai fazer um vídeo também específico sobre programação, sobre essas coisas todas, mais para frente, e você vai aprendendo aos poucos. Outro, outro trabalho que eu tenho é a Toolbox. A Toolbox é onde ficam todas as ferramentas que eu tenho disponível no Nuke. Então, ela vem dividida em categorias, então, por exemplo, aqui é onde eu consigo ler os meus, os meus, e fazer os meus renders, onde eu tenho o meu viewer também, aí eu tenho aqui um de roto e algumas outras ferramentinhas, eu tenho aqui um, entre aspas, só de tempo, depois tem outro aqui que são os dos canais, o de cores e por aí vai. E aqui no final, eu tenho esses pacotes, entre aspas, né? a gente pode chamar isso de pacotes, são é, pipelines, ou são dizer isso, são projetos já ou, ou sequência né, de nodes já pré-prontas, que você pode, já vem, algumas já vem com Nuke, como essas aqui, que você está vendo, né, do cara VR, ou do Ocula, ou de 2D e 3D, por exemplo, mas você pode ter os que você já criou, então, por exemplo, eu tenho aqui um build pronto, porque você vai usar o build toda hora, você vai perder muito tempo criando, e isso é padronizado. Obviamente, isso depende do, do render que você está usando. Mas, é, se você está usando. Se você cria o Beepass toda hora, você pode criar isso aqui. Então, você vê, com um clique, eu já tenho isso aqui tudo pronto. Eu só preciso pegar o meu vídeo, jogar aqui em cima. E aqui eu tenho, no final, o meu Biripass pronto, já configurável, com os meus grades e por aí vai. Então, esse tipo de coisa vai agilizar bastante o seu trabalho. E, obviamente, você também pode deletar os que você criou. Depois, eu tenho aqui também. Esses outros nodes que são feitos quando você vai customizar é, os nodes, a gente também vai ter um vídeo específico sobre isso, e também sobre é, outras coisas como partículas e por aí vai, mas também uma coisa legal que tem aqui são os backdrops. Os backdrops são esse, essas janelinhas, ou caixinhas, ou como se quiser chamar isso aqui, que os seus nodes ficam dentro dele. Então eles ficam aqui dentro guardados. Então vou pegar por exemplo aqui um Blur, um Transform e um Roto, só como exemplo. E todo Node que tiver aqui dentro, onde você mexer o Backdrop, ele automaticamente vai levar esses Nodes juntos. Então eles podem estar conectados ou não, né? isso não faz diferença. O que importa é, o que tiver dentro do, do, do Backdrop, ele vai levar. Se tiver alguma coisa fora do Backdrop, ele não carrega. E você pode obviamente também puxar o Backdrop por aqui. E qualquer um desses Nodes que você vê disponíveis aqui, você pode puxar clicando Tab, clicando Tab vai aparecer essa, essa busca aqui dentro, e você vai poder então criar o teu... o teu... como é que eu vou dizer isso? Criar o teu Backdrop, ou o teu outro Node, que você queira por aqui. Então, eu tenho um Backdrop aqui, tenho outro Backdrop aqui, outra coisa legal também de aprender, é o J, a letra J, ele faz você navegar, porque digamos que eu tenho um script gigantesco, então eu estou com um, um pacote de nodes, né? ou seja, uma quantidade de nodes X aqui em cima, outro pacote de nodes lá embaixo. Aqui embaixo eu tenho esse mini preview, o que me ajuda bastante também a navegar, mas para não ficar perdendo tempo eu posso me dar J na minha tela, ele vai me listar os backdrops ou então os nodes que eu venho aqui dentro dele e na propriedade eu venho aqui dentro de nodes, Deixa eu chegar aqui, Node. E habilito aqui também ó, a opção de Bookmark. Então esse J é o meu Bookmark. Né? Ou seja, a minha biblioteca, uh, a minha lista de conteúdos específicos, é uh, simplesmente um atalho. Então tudo que eu botei como Bookmark aparece aqui, e quando eu clico nele, ele automaticamente me joga para esse campo. Então se eu vier no meu Backdrop Node 2, ele vai me jogar lá para baixo do meu script. Então repara aqui, se eu vier para cá, ele vai me jogar de novo lá para cima. Então, isso também vai facilitar bastante quando você começar a ter scripts muito grandes. E por último, também nessa parte aqui, o importante saber é isso aqui: vários dos plugins ou dos gizmos, né, são esses nomes que a gente dá para esses nodes, ou conjunto de nodes do, do Nuke, que você é, não tem mais disponível de primeira aqui na interface, eles continuam existindo. Então, por exemplo, a gente hoje tem o Tracker tá vendo o tracker? É um tracker normal. Certo? Esse tracker tem uma propriedade específica dele, que ele chama aqui, ó, de tracker4. Ou seja, a classe dele é tracker4. Depois a gente fala disso também mais específico, mas significa que é a quarta geração do meu tracker. Mas aí você se pergunta: "Ah, mas eu queria um outro tracker que faz isso assim, mais específico e tinha na versão antiga". Você vai fazer justamente isso, vai vir em All plugins, vai clicar update e com isso ele vai demorar um pouquinho vai fazer uma atualização e vai disponibilizar para você ó, todos os nodes que já existiram no, na história do Nuke. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar os trackers antigos, eu tenho aqui agora, ó, tracker 1, tracker 3 e tracker 4. Então, eu tenho aqui as versões antigas do tracker e posso também chamar agora via busca, está vendo? Ó, usando o tab, os meus trackers antigos. Então, repara aqui, ó, esse é o meu primeiro tracker. Ó, a diferença desse né, para esse. Então essa é a diferença que eu tenho quando eu uso essa opção de outros update Lembrando que uma vez isso aqui feito, você não tem como tirar, a não ser que você feche o Nuke e abra de novo. E por último aqui também, eu posso botar aqui outros plugins, e além de outros plugins eu posso também customizar essa barra aqui botando plugins pessoais. Então quando você tem um developer dentro da sua empresa, ou quando você aprende um plugin de programação específico para o Nuke, ele usa Python, se caso você queira pesquisar já sobre isso, então você pode ir criando é, esses plugins para dentro do, do Nuke. Eu vou falar nisso também em um segundo. Mas para fechar aqui, eu tenho essa janela de propriedades, por exemplo. E a janela de propriedades é onde ficam armazenados os nodes que você está abrindo. O padrão dele aqui é 10, então você pode ter até 10 nodes abertos. Eu já deixo com 5, e na verdade eu estou deixando com 5 só para mostrar para vocês. No meu dia a dia, eu não tenho o menu propriedades aberto. Então, o meu o quê? Ele fica mais parecido com isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, ele fica mais parecido com isso. Então, eu só tenho o meu Node Graph e o meu Viewer. Aí, como você pergunta, né? Como é que eu faço para conseguir visualizar, então, o que eu estou trabalhando? Quando eu dou dois cliques, ele automaticamente abre em uma janela flutuante. Então, numa janela flutuante, eu consigo editar, fechar e, e seguir trabalhando com o meu Viewer. Terminando essa parte aqui da, da informação, então eu tenho a minha timeline. Deixa eu resetar aqui de novo, né, só para eu ter certeza que eu não vou perder nada. Deixa eu dar um reset. Pronto, reset. Vou diminuir aqui de novo. Então, como eu estava falando, eu tenho aqui esses meus nodes todos abertos e se eu clicar aqui, aliás, eu posso deixar o limite dele de 5, e se eu clicar aqui no x, eu fecho todos que estão abertos. Isso aqui também é uma função que eu tenho, a gente tem hoje em dia, nessas últimas versões do Nuke, que é de você customizar os nodes usando esse, esse menu aqui de cima, mas eu também vou é, passar por isso agora, porque a gente está numa fase mais básica ainda, depois a gente chega lá. Para terminar essa questão da interface, eu tenho aqui embaixo então, uma informação genérica sobre a performance do NUC, isso aqui também foi adicionado nas versões é, mais recentes. É, então, por exemplo, eu tenho aqui dizendo quanto de memória está ocupando, quanto de CPU está usando, quanto de fluxo de disco e quanto ele está usando também da minha rede, caso você esteja um node ou algo sendo usado via, via internet também. Isso fica carregado aqui dentro. Então, como promete para terminar, o que eu tenho que falar é o seguinte. Eu, falei, eu vim falando o tempo todo que você pode customizar a interface e como é que você faz isso? eu vou puxar aqui uma outra janela e eu quero que você antes repare aqui né? então esse é o meu nuke então eu vou pegar aqui por exemplo aqui um Blur que eu tenho ele aberto repara também que aqui ele vem com todos os canais disponíveis certo? então é assim que ele vem de primeira com todos os canais disponíveis isso aqui são os plugins que eu tenho também já instalados né? como o Ocula como o Furnace e como cara VR. E aqui também é o, é o plugin do, do reduzir Noise. Você pode ter outros também, como eu falei. Mas o que eu fiz aqui, com como eu uso bastante, eu criei ferramentas novas para mim, e obviamente também como eu tenho né, uma base de design, eu acabei criando ícones novos. E para poder fazer tudo isso funcionar de uma vez só, ou seja, incluindo essa customização também dos nodes, você usa um pouquinho de programação, então aqui tem o um código que você cria, o que eu fiz foi... Uh, habilitar essas pastas com esses plugins, com os, uh, os gizmos, com os LUTs novos que eu fui criando também, e outras coisas que eu andei criando de ferramenta, então eu habilito tudo isso, salvei aqui também, quando eu, abro, quando eu fecho o meu nuke, e eu, com, os plugins, com aquela pasta lá, com aquelas três pastinhas habilitadas, e mando reabrir o meu nuke você vai ver que ele abre completamente diferente, a interface não necessariamente... Vai abrir completamente diferente, porque eu não cheguei a customizar isso, porque eu deixei salvo simplesmente pela work, aquele aquele workspace. Mas o que eu fiz foi é, eu de, eu, criei, eu deixei todos os meus plugins criados, habilitados agora. Então aqui, ó, eu tenho minhas pastas todas as que eu fui criando com as minhas opções. Inclusive uma coisa que o Nuke não vem por um padrão, né, que é, são o Launch para Blackmagic. Então eu criei o Launch para Blackmagic e habilitei isso aqui dentro. Como também os plugins ou os, os shortcuts que eu criei, junto com as ferramentas também usando a scriptagem ou não, e também os gizmos que eu tenho, que alguns que eu criei, outros que eu baixei, que eu costumo usar de vez em quando, então eu também deixo disponível aqui. Porque aí, por exemplo, se eu quero fazer um despio, é um é um node que não existe né, no Nuke, então eu tenho aqui disponível como ferramenta para mim, tá vendo? O meu despio, o despio da, da Luma Pictures e esse sorro spill aqui, então a gente tem três ferramentas disponíveis para fazer despil, de ferramentas que eu customizei. E voltando aquele exemplo lá do Blur, como eu uso talvez 99% das vezes o meu Blur para fazer o Blur de roto, é, o roto obviamente é o alfa então eu já deixei aqui como default dele o canal alfa então sempre que eu baixo um, um Blur, eu não preciso perder tempo é, criando... É, alterando o canal dele para canal alfa. E outra coisa que eu fiz também, foi botar aqui embaixo a informação do blur. Então quando eu olho o meu node, ele automaticamente, quando eu abro né, um blur para mim, automaticamente já está com alfa selecionado, e eu tenho aqui já então, a afirmação de tamanho que ele está. Então se eu em alguma hora apliquei uma modificação nele, eu posso ter vários blurs ao longo do, minha, do meu script, né? então eu posso estar um distante do outro, por exemplo. Quando eu olho para eles, sem precisar abrir, eu já sei a porcentagem que cada um tem. Então, isso também acaba que me facilita bastante no meu dia a dia. E isso tudo é usando uma série de scripts é, via Python. Mas isso também a gente vai chegar bem mais lá para frente. E nessa aula, acho que é por hoje é só. Obrigado mais uma vez e até a próxima.